Olá amigos e amigas, eu tenho gravado alguns vídeos falando a respeito da questão da previdência, da deforma da previdência, como eu chamo. Algumas pessoas aparecem, são meus adversários políticos, e aparecem fazendo considerações respeitosas e coisas desse tipo, como se a gente tivesse contra o interesse público. Mas na verdade eles estão defendendo... Não é a reforma da Previdência, porque eles não entenderam, não sabem nem do que se trata propriamente, não estudaram o assunto adequadamente. Mas tratam como se fosse defesa do presidente da República, do Bolsonaro. Ora, o Bolsonaro se aposentou com 33 anos de idade, mas ele quer aumentar o tempo de contribuição e a idade para as pessoas se aposentarem. Outra pessoa que eles querem destacar, querem chamar atenção, querem falar bem, é do Paulo Guedes. Mas o Paulo Guedes é um dos proprietários do Banco Pontual, aquele mesmo banco que teve aqueles problemas todos com o Dantas durante o governo Fernando Henrique. E o Paulo Guedes foi um dos responsáveis pela montagem, embora de maneira externa, da reforma da Previdência com a capitalização que aconteceu no Chile, e que o Chile está agora tentando voltar atrás, porque o sofrimento que a população chilena tem tido diante dessa realidade que foi implantada na perspectiva que o Paulo Guedes quer implantar no Brasil, isso gerou sofrimentos imensos para milhões de pessoas. E nós não queremos que isso aconteça no Brasil. Aí vem sempre o argumento, ah, mas por que, que o governo do PT não fez essas reformas. Como se eu estivesse defendendo o PT. Não estou defendendo o PT. Eu estou defendendo, defendendo a condição de vida da nossa população, dos aposentados e daqueles que pretendem um dia se aposentar. Ora, as pessoas vão contribuir antigamente ou até agora, como está funcionando a Previdência Social, você tem três setores que contribuem. O setor governamental... O setor empresarial e o trabalhador. São três. Então, quando a pessoa se aposenta, ela vai receber um valor correspondente a esses três proporcionais. No entanto, com a capitalização, só quem vai depositar é o trabalhador. E o trabalhador terá que trabalhar durante 40 anos para ter a sua aposentadoria integral, não é só trabalhar, vai ter que trabalhar e contribuir, pagar mensalmente. Primeiro, precisa ter condições de emprego. O país está com um número de desempregados enorme. Então, é claro que essas pessoas não terão condições efetivas de contribuir durante 40 anos. E aí, o que vai acontecer com essas pessoas? Os trabalhadores rurais, vamos admitir, os trabalhadores rurais e mesmo aqueles que eh, têm uma atividade mais intensa na área rural... Vão conseguir trabalhar durante 40 anos seguidos, com contribuição de 40 anos seguidos? Certamente isso é uma maldade que está se fazendo contra o trabalhador. Não é possível. E se não trabalharem os 40 anos, vão receber apenas uma contribuição de R$ reais por mês. Hoje, os trabalhadores rurais recebem um salário mínimo. Porque se chama salário mínimo, não pode ser menor do que isso que vai se pagar. Mas a proposta que está sendo apreciada na Câmara dos Deputados e que é a proposta do, Bolso, do Bolsonaro e do Paulo Guedes é de entregar 400 reais por mês para essas pessoas. Então não dá para defender essa reforma. Não dá para a gente ficar desse lado. Quem ficar desse lado é porque ou não leu completamente o que está acontecendo ou não estudou adequadamente essa reforma. Quero chamar todos para fazerem um estudo a respeito desse assunto, se prepararem a respeito desse assunto e, portanto, participarem da manifestação do dia 14, quando a população vai sair às ruas para demonstrar que está contra a reforma da Previdência, essa é a reforma, e também contra os cortes produzidos contra a educação. A educação tem que ser a salvação do país e não deve ser destruída.